Fazer a preparação do high five, brilhagem total. What's up, learners? How are you doing today? Eu sou a Jânia Silveira e estou aqui na presença dela. Oi, gente, tudo bem? Cintia Sabino. Apresente-se, Cíntia. Fale sobre você, seu canal, manda ver. Fazer meu jabá aqui, gente. Jabá bem natural. <risos> Oi, gente. Meu nome é Cíntia, Cíntia Sabino, do canal Cíntia Sabino mesmo. Uhum. E lá no meu canal eu falo sobre inglês, né? Claro. Estamos aqui tudo junto, minha família, tudo inglês, tudo inglês. Então, se você quiser ter mais dicas de inglês, aprender mais, segue a Cíntia, que eu recomendo. Vai na minha que você brilha. E hoje nós vamos falar sobre três, três formas em que você não deve utilizar o é verbo um. have. Porque have significa ter, né? Ter, de maneira geral, é. Uhum. Só que quando a gente fala inglês usando algumas usando o ter, a gente pode acabar se confundindo, porque não é assim que de repente os gringos, os americanos vão falar com o mesmo pensamento que a gente tem no português. Sim. Você tá não o que tu quer dizer? É porque é difícil traduzir porque a gente fala, ah, have é ter. Sim. É e não. Depende do que a gente tá falando, porque nem tudo funciona na, na base da tradução ao pé da letra, né? Exatamente. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, dos exemplos, né, de que não podemos, onde a gente uhum. não pode usar esse have. Então eu separei aqui alguns exemplos de comentários que eu recebo pelo Instagram, dúvidas de alunos, e você vai resolver. Você, você Ai, ajuda Deus, a resolver? Tô vamos. Você, você ajuda. Então Dá, vamos lá tá então. Vamos. A primeira frase é: Tá certo eu falar Cíntia? Tia? Eu uhum. tenho 29 anos. I have 29 years old. Né? Passou longe. Eu... Passou longe? O Passo que está de errado nessa frase? Responde aí. Então, quando a gente fala sobre idade, nós não podemos usar o verbo have. Mas uhum. por que se a gente disser eu tenho? Porque Sim. não funciona da mesma maneira no inglês e no português. Então, para falar de idade, nós usamos o verb to be, o famoso Putz, que todo mundo be. estuda a vida inteira e não sabe, que é I am eu sou. Que foi o um exemplo que você deu? tenho 29 anos. Eu am 29 uhum. anos. Porque aí eles vão pensar assim, eu sou 29 anos uhum. velho é, de é, idade, é. né? E não ter. Idade, no inglês, eles não têm. Eles são. Eles são, são justamente. Yeah. Então... Yeah, eles... How old are you? Hmm. I'm 33. Mas as pessoas dizem... How old are you? I'm 16. <laughs> <laughs> <laughs> I'm 22. 22. 22? Uhum. Ok. E se for para outras pessoas, por exemplo, ele tem, sei lá, 15 anos, eu posso falar He has 15 years old? He is. Então, his is uhum. 20, alguma coisa. Isso, eu também esqueci a idade. Eu também esqueci <risos> o exemplo já. <risos> o próximo exemplo é quando você fala de ter no sentido de existir. Por exemplo, ah... Tem um livro em cima da mesa. Esse é clássico, hein? Então eu vou falar, have a book on the table. É isso mesmo, Sabino? Fala aí. Não. Então quando a gente fala de existência, de ter alguma coisa em algum lugar, usamos there is, uhum. there are. Esse uh -huh. é um pouco complicado porque as pessoas acabam não estudando muito essa parte e tal, então às vezes eu acho que nem existe esse Sim. there is, there are, mas existe. Uh -huh. Então tem um livro na mesa. Uh -huh. There is a book on the table. Ah. Então tem um livro, não é have, como a gente fala no português. Entendi. E se fosse, sei lá, plural, se tivessem dois livros, é have two books on the table? <risos> there are. There are two books on the table. Então, verbo ter no sentido do dia existir, there is, there, is there. are. E o uhum. have a gente usa para posse, né? Isso, mas para posse. I have a car. Uhum. Mas se tiver um carro na rua, there uhum. is a car on the street. Isso. Se aquele livro fosse meu, eu posso falar, I have, I have a, book. a book. ou I have two books, whatever. Uhum. Yes. Muito bem. Não sabe? Next. Tudo. Next. Só que o meu nome é Sabina. Ah, <risos> vem daí, ó. Sou <risos> sabida. É verdade. O terceiro é quando você fala de altura. Então, sei lá, I have one. 84 é, é isso mesmo? Eu tenho é, um eu 84. 84. 84 mesmo? Na verdade, dois a mais. <risos> então é a mesma coisa da idade. Então, I am uh -huh. 185, 186. Entendi. Então eu. Eu sou esse tamanho, digamos assim, entendeu? Exato. Eu sou dessa altura, então é I am. Então e da, a altura você também não have. Você uh, não tem. Uh, uh, uh. Você não. é. Você é. E falando isso, você deve. A Cintia é bem alta. Eu acho que ela deve ter uns 1,70 e é, coisa. É, 1,72. Então she's 172. 172. As pessoas não acreditam, todo mundo pensa que eu sou baixinho e tal. <risos> A gente sou uma monstra. Ela chegou aqui, eu olhei pra Cintia Não, não é você silencio. vai dar do que eu, também é. não dá, né? Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever no canal da Cintia Acompanha lá é no, no Instagram Ele também. Ele vai ser muito bonzinho, então o primeiro link da descrição vai ser o meu canal. É, é lógico, demais. ela rolou um jabá, então Cara, tá que aqui rolou um dia. cachezinho, né? Então ó, pra gente subir o primeiro link deu um trabalho aqui, ó. Tirar do bolso aqui, entendeu? Então você clica pra fazer vale a pena o meu dinheiro que eu tô pagando aqui. Exatamente. Gente, eu não tô pagando nada, mentira, tá? muito de é, é verdade, sim. Mas, a gente tá aqui ó, no primeiro link, hein? o você meu canal, então clica lá pra se inscrever, tá? E a brilhagem total. E se inscreve também no canal, que é Claro, no se inscrito, você não né? for aqui, se inscreve, porque a gente precisa chegar à incrível marca do Whindersson Nunes. A gente vai bater <risos> os 25 milhões de... Só falta 24 milhões 600. e 600 mil. <risos> so that's it for today, guys. Thank you very much for watching. E lembre-se todos... See, see you around! around. Vai. Carota! <risos>